Será que dá para ganhar dinheiro na b 365 meus amigos? Olha essa sequência olha essa sequência que o pai pegou aqui agora. Olha que assim, olha, 200 voltou 400. 200 voltou 380. Olha isso aqui. Olha. 200 voltou mais 450. 150 voltou mais 300. Isso aqui é a banca hoje. Se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo nesse exato momento como que você pode fazer para ganhar dinheiro neste mercado, mesmo que você seja um total iniciante. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Júnior Moreira E no vídeo de hoje é isso, eu quero mostrar para você um pouquinho de como que eu faço para obter esses ganhos aqui Através da Best 365, Mercado de Fua Virtual é, Principalmente você que é iniciante, você está começando agora Se você não é um analista profissional Ou se você às vezes não tem muito tempo para ficar na frente de um computador muitas horas e tal analisando Fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo agora Então se você já gostou primeiramente do assunto do vídeo, já deixa o seu like e já se inscreve aqui agora no canal para você ajudar a nossa firma a crescer, né? Para mostrar para mais pessoas os nossos conteúdos e para você mesmo não perder os próximos vídeos, porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro, senão você não estaria aqui. Então, já deixa o seu like e se inscreve agora. Eu vou dar 3 segundos para você se inscrever aqui no canal. Bom, enfim, olha só: no vídeo de hoje eu quero mostrar para você um pouco de como que estão os resultados, aqui neste caso, é, dos nossos. É, para quem não sabe, eu, né, eu, eu tenho um treinamento chamado Tropa Milionária Que é o melhor treinamento hoje do mercado Para quem quer aprender a ganhar dinheiro com o mercado de apostas esportivas Com o futebol virtual E também participar do nosso grupo VIP, ok? É, mas enfim, primeiramente eu quero te convidar para participar do nosso grupo gratuito Só para você ter uma noção Eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu telefone ó, Só para você ter uma noção aqui ó, vem cá. Cadê? Vamos cá. Olha só é, Nós temos um grupo gratuito no Telegram Que hoje nós temos, deixa eu ver aqui, ó Opa, saiu. Cadê? Grupo Free. Aqui, ó. Nós temos hoje 14... Não, 18 mil pessoas no nosso grupo gratuito no Telegram, tá? Hoje eu mandei 6 Greens seguidos lá dentro, ó. Um Green. Vamos lá, 2, 3, tá? Aqui é o resultado do dia. Olha só. O resultado do dia do nosso VIP estava assim, ó. 38 é, Greens. Aliás, 37 Greens e um Red. Já está assim no momento. Só hoje, tá? para você ter uma noção. Olha aqui. 53 greens e um red Somente agora, somente hoje, tá? Isso é o resultado de um dia, você tem noção? 53 greens e um único red, tá? E no free nós mandamos 6 entradas hoje, ó Aqui os resultados de alguns alunos Olha só isso daqui pra você ver, mano ó. Tudo o resultado dos alunos. Os alunos. O legal é que os alunos do Troca Milionária têm acesso diretamente a mim, tá? Então todo mundo troca ideia diretamente comigo, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Então consegue contato comigo. E isso eles me mandam também os resultados, né? Então aqui, ó, olha só para você o que esse robô falou. Ó. Uma sequência linda. É, nós estamos neste exato momento, para você tomar noção, com 38 Greens seguidos no grupo isso somente hoje, tá? Não é somando um, dois dias seguidos, não, é só hoje, só hoje nós estamos a 38 Greens seguidos no nosso, no nosso grupo, Para você tomar noção, tá bom? Então eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo free, para você que tá começando agora, né? É, temos 18 mil pessoas, eu vou deixar o um link do grupo free aqui na descrição porque lá nós mandamos conteúdos, alguns insights e algumas entradas durante o dia a dia também para você já começar a lucrar e testar, tá bom? É, então, para você que tá começando agora, entra lá, o link vai estar tá aqui na descrição do nosso grupo gratuito, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, primeiro ponto, dá para ganhar muito dinheiro na best 365 Dá, mano. Dá para ganhar. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu comecei com uma banca pequena. Hoje a nossa banca já tá no valor considerável, olha só. E mesmo assim, né, porque a gente já fez alguns saquezinhos também na plataforma. Mas para quem já conhece, eu não vou contar uma história aqui, porque tem outros vídeos que eu conto, mas eu comecei lá atrás, eu quebrei a banca várias vezes, perdi uma porrada de dinheiro no meu início, porque eu tentava fazer do meu próprio jeito, sem análise, sem gestão de banca, sem controle emocional, sem nada, e quebrei várias vezes. E aí, depois de um tempo eu comecei a, a estudar mais o mercado, comecei a entender mais as coisas, e eu comecei de fato a ganhar dinheiro. Pronto, não vou explicar muito. Meu dia a dia, aqui não, para vocês não, tá bom? É, eu não me considero um analista profissional, tá? Não sou eu que mando essas análises dentro do meu grupo, tá? Hoje, como é que funciona? Hoje nós temos um robô, deixa eu te mostrar o grupo VIP também, aqui pra você ter noção. Hoje nós temos um robô que manda as entradas dentro do nosso grupo VIP, ó. Se a gente pegar aqui, ó, acabou de sair mais duas entradas ali, você viu, né? É, agora, tá rolando agora as entradas e temos aqui uma sequência de greens, como eu falei, a gente tá com 38 greens seguidos hoje. E nós temos um robô, ele manda essa entrada, essas entradas aqui no grupo, o dia inteiro, basicamente, 24 horas por dia com uma taxa de acertos. Quer ver? Olha, deixa eu te mostrar aqui. A gente até mostrou aqui a taxa de acertos do dia. Deixa eu virar a câmera novamente para você ficar mais fácil, né? Olha só para você, quer ver, ó? Vai somando quantos greens tem aqui para você ter uma noção, ó. Ó, olha isso. Ó. É absurdo, tá? Absurdo. Isso tudo hoje, ó. Pode ver escrito ali, ó, hoje, tá vendo, tudo hoje, mano É um absurdo E o legal é que as odds Opa, aí, meu só descarregou, mano O legal é que as odds Dá pra gente ver aqui no meu computador também O legal é que as odds são acima de 2.0 Tá? São acima de 2.0 as odds Aqui, ó Por exemplo, esse jogo aqui, ó Esse aqui ah, As odds que são menores é quase, tá? 1.83 1.90 Mas a grande maioria dos jogos Ó, deixa eu te mostrar Aqui, olha Odds de 2.20 Vamos ver, ó Odds de 2.0 ah, cadê mais? 1.90 Tá vendo? Quando é baixo é isso, olha 2.10, então o lucro É muito alto, então Dependendo da sua meta, com 3 2, 4 Entradas, você bate a sua meta e sai do mercado Qual que é a grande sacada que eu quero deixar para você aqui, Primeiramente, que as pessoas cometem tá? Um erro que as pessoas cometem geralmente É não saber a hora de parar, por exemplo Aqui o robô tem uma taxa de acertos absurda Que tá na casa dos 90% de taxa de acerto É uma loucura isso daqui e por conta disso, muitos não sabem a hora de parar, mano. E aí vai pegando uma sequência de grunhões absurda, o cara não para, já bateu a meta e acaba perdendo dinheiro. Então, se você tiver um bom controle, você tiver um, um, uma boa gestão, você consegue fazer muita, mas muita grana. O que mais temos é depoimentos de alunos, mensagens de alunos, falando que começou com a banca de 100 reais, mostrando que a banca do cara já está 800 reais, 1.000 reais, 2.000 reais. Alunos que começaram com 500 estão com a banca acima de 3.000, 4.000 reais. Então, tudo. É, depende de como que será feito basicamente falando, tá bom? Então, a pergunta é, dá para ganhar dinheiro neste mercado? Dá, só que depende absurdamente mais de você do que de qualquer outra situação, né? Por exemplo, aqui no meu caso, eu entrego um grupo que entrega muito resultado, mas se você não souber ter esses controles emocionais, controle de gestão e tudo mais, você uma hora ou outra vai acabar perdendo grana também. Então, isso é fundamental para o seu crescimento nesse negócio, tá bom? É, bom, enfim, então sim, tá? Tô gravando esse vídeo para mostrar um pouco dos resultados do nosso grupo hoje, porque tem muita gente que sempre me pergunta, então tô mostrando aqui e é interessante para quem busca, é, como eu posso falar, né, é, mais tempo, tá? Não quer ficar muito tempo na hora na frente de um computador, muitas horas na frente de um computador, analisando as coisas, analisando gráficos e tudo mais, não tem tempo para isso, ou pessoas que simplesmente não querem ser analistas mesmo e tal. E pessoas que buscam praticidade, né? Porque o robô já manda as entradas ali, é, já são analisadas né? É, pelo nosso bot. Então já tem uma grande probabilidade de dar certo, como você viu ali, 38 greens seguidos. E você clicou em 3 minutos, por exemplo, bateu o seu green, o dinheiro já está lá disponível para você. Basicamente é isso. Mas enfim, se você quiser tirar dúvidas sobre o nosso treinamento, sobre o, o grupo VIP do Tropa Milionária, vou te dar duas opções. Você pode me chamar no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui na tela agora, me manda uma mensagem falando assim, Júnior, eu quero saber mais sobre o grupo VIP. Eu vou te responder, eu mesmo que respondo você, tá bom? Eu mesmo vou te dar uma atenção. Ou você pode clicar diretamente no link que está aqui abaixo do vídeo, que já vai para a página onde já explica todos os detalhes, tudo certinho para você. Beleza? Então é isso. Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda. Já deixa o seu like, entra lá no grupo gratuito. Até o próximo vídeo e valeu!